Ó, oh, e é o Savitrone de Mastery, hein, mano? O que, que não é bom pegar pra enfrentar o Mastery do Savitrone, velho? O um chaco com AP era bala, mano. Bota fé, velho. Mano, se pá que eu vou fazer um chaco com AP, aí? Mano, pra incomodar o movimento, mano. Duas faz a galinha? Eu não lembro, mano. Vamos ver se faz. Nice. Faz mais ou menos, né? Tá valendo. tá bom, por para correr colheita, vou ler agora. dá para matar mano, tá sem flash. É só querer. A mata é esse também, ó. <risos> ai, ai, ai, incomodância do Chacpê, né? Se fudeiro gostoso. Flash mid. O Jungle não gastou nada, né? Já tava cagado. É isso, véi. Recal perfeito, tá? Recalque o Chaco, que é esse recalque que eu tive aqui. Cadê? Move Speed o item lá, mano? É... Esse aqui, ó, velho. Ímpeto. Hum... Será? <risos> <risos> ajuda aqui! Ajuda aqui, ajuda aqui! Morri, infelizmente. Ai, se ela bate no errado, galera, a história ia ser feita, mano. Vai, Juninho! Juninho! E, e, esse aqui é o pai do, do Chaco Sup, viu, velho? Sendo bem sincero. O fato de você não conseguir controlar o Juninho, mano. Depois que morre, né? É claro. Se matou, tá o paisão. paizão. Neutralizado. Quietinho, mano. Bem quietinho, em paz. Ai, a só nice. o tweetzão nos roaming O Vexinho vai tomar, não tem problema. Ó, esperar a ta... na real eu vou tacar alto Quando o Arauto ta... tancar a torre, eu ponho um box, mano. Vamos ver. Ione, a resposta tá na sua mão, paizão Não me decepcione Pra quem não sabe, a box dá dano na torre, viu, galera É só um pouquinho, mas pelo menos dá Ione, não me decepcione, mano Tô te deixando gigantesco, paizão É isso, fiz de, de tudo pra levar a torre, velho. Caralho, ele sabia que eu tava aqui Fiquei fudido, galera Talvez eu mato Ah, mano, ele tinha visão aqui Galera, ele viu que eu pulei, mano Pra esse cara ter morrido Eu tinha que ter dado um auto-ataque no cozinho dele, né Que aí ia critar O auto-ataque matava ele, mas Ah, nós não, não mata esse cara, galera Ele tá full velho Cuidado, filho, joga no talento Caralho, que Jax duro, mano. Morri Se eu tiver flash, eu morrer. Mano, não faz nada nesse cara? Nice, velho. Faz sim, velho. Pô, oh, hashtag medo de Jax, hein, mano? O boneco é muito forte, velho. Que porra é essa, mano? Valeu o menino roubando a agora. Vai não, vai não, Yon. Vai não, vai não. Aqui eu só quero ficar suave, velho. Tentar ficar suave, né? Acho que ele morre, acho que ele morre. Safe. Oxe, esse trash, mano. Vou dar chase pra não morrer, velho. Pode ser o Trash mesmo, mano. Não tem problema não. Vamos de Trashola. Completado com sucesso. E o Drake. Tem que fazer Drake, velho Nossa, o Mastery vai matar geral, véi. Matou ninguém, ficou, foi fudido, véi. Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho Se o sede chegou até aqui, comenta aí embaixo Suco Ó, troca de lugar dos bagulho Deixa eu pôr mais uma aqui, ó Beleza Quer matar os caras não, mano? Ah tá, obrigado, Boa, saiu legal. Mata esse bobo aí. Nossa, ele smiteou a box, mano, com a trinket, véi. Vai é pra base e não reclama, não. Beleza. Garante o drag só com isso? Então vamos, né? Pelo menos é algo. Mano, o Shaq é isso, galera. Tem que jogar na malevolência, encher o saco. Igual tá aqui faquinha no cara aqui, tá aqui faquinha no cara de lá também. Tem que ir bem malevolente, tá ligado? Ó. Hum. Hum. O tem que ser abusado mesmo, galera. Olha as como vai Cuidado, chega muito perto desse cara não, mano Eu tinha que ter colocado o box lá pra matar ele Ih, Savitrone Presta atenção, paizão Respeita, paizão Respeita o Savitrone, velho Pô, tô sem smite, hein, velho Essa play aqui parece que não vai ser muito boa, não, velho Ah, o cara bateu no original, mano. Como é que ele conseguiu? Nossa, meu boneco é muito chato, velho. O Jackson conseguiu clicar, mano, contra o boneco, tá? Olha as box, paizão. Presta atenção no. Uta logo, Yoni. Se for matar o cara, uta logo, mano. Ah, por que o Yoni não apertou R, mano? Eu tô sem smite, mano. É melhor virar neles, pô. Eu tô sem smite, parceiro. Nice. Muita luta, muita sede, muito suar com a que é a vida O que é a vida, galera? Olha a box, cabeça. Olha o Juninho. Presta atenção, Jex, presta atenção, mano. Presta atenção, Jax. <risos> Ai, meu Deus, esse, jogar com esse boneco é bom, velho. Na moral, incomoda muito, velho. Caralho, acho que eu tava com saudade de jogar de chacapê, velho. Ô boneco ruim, mano. Mas é bom, saca? Eu não sei explicar, velho. Caramba, o barão cuspiu na minha box, mano. Nossa, velho Acho que agora ele tinha, eu tô comigo, velho Mano, ele deve estar tá muito puto Esse Jax, velho Ele ia solar o cara, tá ligado? Esse cara aqui eu gosto de brincar véio. Caralho, muito rápido a A resposta dele no E, não? Hum, acho que eu brinquei com o perigo, velho Ai, velho, quase, mano. Caramba, viado. Ô, oh, esse Jax não, não responde muito rápido, não. Os botão um dele ali, velho. Que isso, Twitch? Que isso, Twitch? O cara é louco, mano. Ó o outro. Pera aí. O cara nunca uta quando tem que ultar o Ione, velho. O Shaq é bom contra a Geal, mano Por conta disso, aí smiteou insta GG? Mano, que bom que Shaq é bom contra a GA, velho. Teve a GA da Jinx e do Master ali que nós deu uma incomodada. Uou, uou, uou, uou. Nice, galera, bem jogado, mano. Shaq em AP ganhando jogos. E é isso, mano. Um beijo pro Gurido, dos Pio X ali, né? ó oh, Tá aprovado, né, galera? Não o, o Shaq AP, mano Gostei de fazer ele, velho Crocantezinho, velho Deixa eu honrar essa Vex aqui, que esse cara era pica Vamos tá fazendo mais vezes, viu 32 pontos Ó, oh, dei 29 mil de dano, hein, velho Olha o dano do meu AD Carry, velho O cara deu 13 mil O Twitch super, galera, foi o que deu top dano, velho Que doideira, tá?